A justiça restaurativa normalmente é utilizada no âmbito jurídico, civil e criminal, a fim de evitar um processo judicial formal, buscando um acordo entre as partes envolvidas em uma situação conflituosa. Mas há quem pense que ela é um bom instrumento para as organizações contemporâneas lidarem com os conflitos internos. Esse é o tema de nossa conversa de hoje com Carla Boim, mediadora que atua em gestão de conflitos e mediação. Eu sou o Tiago Santos e este é mais um Conversações. Car, trazer a noção da justiça restaurativa para organizações eu acredito que é uma coisa bastante salutar, porque é um ambiente rico em conflitos. Eu acho que uma das maiores riquezas das nossas organizações modernas é, é essa, né? são os conflitos dos mais variados tipos possíveis. Agora, como você vê a possibilidade de aplicação dos princípios e dos fundamentos da justiça restaurativa nas organizações? É, eu acho muito interessante e, e inovador né, se pensar nessa questão da, da, da, da prática, né, das ferramentas que vêm da prática da mediação e da justiça restaurativa para trabalho em organizações, uh, porque a gente imagina conflito é, muitas vezes como algo negativo, né, e não necessariamente. O conflito pode ser visto, e aí é o que propõe uh, o trabalho da mediação e da justiça restaurativa, como algo que pode ser muito rico e positivo para transformar as relações e, e também uma questão pessoal de desenvolvimento pessoal. Então, eu, uh, né, existem as ferramentas da mediação que a gente trabalha, que, aplicadas como a linguagem mediadora que eu venho chamando né, no, no, no trabalho que, que eu tenho proposto, que é como Trabalhar como se fosse uma sensibilização, eu não gosto da palavra capacitação, né? que a gente dá essa noção de que a pessoa é né? incapaz ou capaz mas incapacitada, mas, né? incapacitada, mas é, como uma sensibilização para um, um novo olhar para a forma de se comunicar, para a linguagem que vai utilizar é, no, no momento de se comunicar com o outro e a partir também de um trabalho pessoal. Então, é, não só imaginando, dentro dessas organizações, o conflito instaurado entre duas pessoas ou, enfim, para se trabalhar com a mediação, com a justiça restaurativa, é, é, tendo em consideração o conflito já instaurado, trabalhando a, a duas pessoas, mas uma, um trabalho pessoal, né? uma, como, porque eu, eu costumo dizer que nós somos vários atores, é, na hora de tomar uma decisão, na hora de fazermos escolhas, são várias vozes que, que, que vêm. Né? Então, algo que, ah, não, eu vou agir dessa maneira, depois é um outro lado é, que me pega por alguma experiência que eu vivenciei e que me faz, né, como, me leva para essa experiência e aí aquilo me, já me traz um preconceito, eu não quero experimentar. Então, o que eu vejo a eficiência do trabalho é fazer um trabalho individual, né? com eh, essa mediação dessas várias vozes e para que a gente consiga, eh, cada um né consiga se perceber, estar bem consigo mesmo, para daí começar o trabalho da linguagem mediadora com o seu entorno. Porque quando a gente não está bem, eh, vai refletir eh, no outro. Então, não dá para ter um trabalho eh, individual no sentido de ter uma mediação para aquele conflito em si, somente. Eu acho que tem que ser algo interligado, e é assim que eu, que eu vejo, de um trabalho também individual e uh, em grupo. E você teria alguma experiência em Justiça Restaurativa que pudesse relatar, para a gente fazer alguns insights aqui de como isso poderia ser incorporado no dia a dia das organizações? Olha, tem... Uh tive uma, uma, uma experiência até de não participar, não participei do círculo né, restaurativo, mas participei de longe eh, analisando o que estava acontecendo né, dentro de, da de escola, que foi um trabalho em São Caetano e, e foi um trabalho que era com um menor né, e que tinha é, tido uma, uma atitude, né? É, a gente fala, né? Feito uma violência com, com um colega, né? De, de é, ter jogado um objeto que acabou machucando e isso teve envolvimento da família, né? Porque aí veio uh, para a escola a reclamação da, da família de quem tinha sido ali machucado, né? E isso, a escola, porque no trabalho de São Caetano tem uma interligação da rede, então, da escola com a promotoria. Então, já avisando a, a visão da promotoria e, por conta desse trabalho da restaurativa, não foi para um processo normal da, né, de justiça comum, como vamos analisar, para ver se vai ser enquadrado, enfim, ou né, para FEBEM ou qualquer coisa nesse sentido. Não, foi proposto um círculo restaurativo e, uh, nesse momento, nesse ciclo restaurativo eles começaram a trabalhar, né, com essa fa as famílias também envolvidas porque tiveram aí uh, a situação da família acirrar o conflito que estava ali inicialmente entre só aquelas duas crianças e aí a família começou a ameaçando o membro da outra família e o trabalho foi muito rico porque aí começaram até com cartas, né, como uh, gostaria de porque não conseguiu nem ficar no mesmo ambiente então como é que quem sofreu, estava né, ali o pai, de quem tinha sofrido aquela, aquela agressão, vamos chamar assim, é, relatando com o auxílio né, de uma assistente social, relatando o que estava que sentindo a partir daquela situação. E no momento em que trazia essa carta é, para a família e para o, o jovem né, que, que tinha é, cometido e jogado, tinha uma reação né? e uma, daí passava a ter uma percepção do que estava representando. E nesse trabalho, primeiro com cartas escritas, porque aí a gente pode perceber que existem formas, e é um espaço de criatividade. E também nesse sentido que eu imagino, que levando para as organizações, é, a gente é, possa desenvolver... É, núcleos de onde se desenvolva a criatividade mesmo para resolver aquela questão. Não existe algo pré-determinado, tem que funcionar dessa maneira. Não, se de repente a comunicação não está saindo é, bem, é, presencialmente, porque ainda está com, com um conflito muito acirrado, podemos então pensar numa carta, podemos pensar, e aí a gente tem tecnologia, enfim, que a gente pode desenvolver, de, né, ou um videozinho de poder contar o que, que refletiu para mim, porque a intenção é, a partir de quando é, eu falo sobre o meu sentimento, o que eu estou, estou sentindo a partir desse ato, sem o julgamento, é, porque a gente confunde aí essa grande é, dificuldade, o trabalho que, que, que é, se desenvolve numa, numa sensibilização. É, ao falar do meu sentimento, eu falo só a partir do meu sentimento, antes de, sem dizer ah, porque fulano fez isso, fulano é assim, é assado. Que no momento que fala isso, você corta a comunicação. Sim. Quando tem essa exposição do sentimento, você consegue criar um canal de comunicação com o outro para falar, poxa, não era minha intenção ter causado, eu olha, não tinha visto sobre esse lado. Então, a, a questão de se colocar no lugar do outro, de conseguir, né, a gente fala da empatia, que é uma das ferramentas, de conseguir é, sentir é, o que o outro está sentindo. E esse que é o auxílio do, do, do mediador, do facilitador. E você acha que isso é viável nas organizações? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes uma organização é um lugar de egos. Né? onde você se expor, principalmente quando você está num, numa situação de liderança, de chefia, pode ser tido até com um sinal de fraqueza, falta de controle da, da equipe, daquele grupo. Você acha que isso é viável nas organizações como elas estão hoje? Eu acho que sim. Eu acho que com esse trabalho individual em paralelo, é por isso que eu falo da importância de um trabalho individual, né? É, tendo a, a questão do trabalho do grupo, de, de, né, de contar e de passar o que, que propõe a linguagem mediadora, exercícios, porque daí a gente não fica só na técnica, só na teoria, né? mas assim, de experimentação mesmo de corpo, né? com, com é, exercícios, danças, é, vídeos, enfim, a gente passa é, por meio da arte também para trazer para o corpo, porque não dá para ficar na racionalidade, e juntamente com esse trabalho individual, para é, ter acolhido, vamos dizer, esses uh, receios, né? o medo, né? o medo de se expor, o medo de mostrar fraqueza, porque aí, nesse trabalho, existe uma potência que a, que a gente ajuda a desenvolver e a pessoa perceber a sua potência de resolver as questões não a partir do medo, não a partir da desconfiança, mas a partir de uma escolha, e com a autonomia. E aí a gente percebe que tem uma, uma, uma mudança é, na, na postura e é, consegue flexibilizar e perceber que essa flexibilização vai trazer benefícios. Vai conseguir ter uma liderança muito mais eficiente, efetiva, porque é uma liderança onde convida as pessoas para participarem, é uma liderança tranquila, que não está ali disputando e com receio e com medo, mas uma liderança a partir da capacidade que é desenvolvida, dessa potência de é, chamar o melhor que tem ali no, no, na pessoa que está na equipe, né? de como uh, poder esse líder, a partir desse trabalho de potencialização do seu melhor, também desenvolver uh, um olhar para quem está na equipe, de que, olha, qual é o seu melhor. né? Então, um, trazer o melhor de cada um. Ainda no âmbito organizacional, você acha que... Isso precisaria começar grande? Precisa ter grandes apoios? Ou se você entende que é possível que aquelas pessoas que às vezes comandam uma equipe pequena, uma equipe média até, definam e resolvam e falam, ó, oh, eu quero implantar isso porque eu acho interessante esses princípios, você acha viável esse, essa micro atuação dentro das organizações? Eu acho que sim, eu acredito muito na potência do pequeno, Tiago. Acho que uh, qualquer ação, ainda que pequena, ela reverbera. Né? Claro que quanto mais pessoas aderindo uh -huh. e estando né, conectadas e no mesma linha de, de, de, de, de é, propósito, facilita. Sim. Mas eu, eu acredito que ainda que pequeno é válido e vai reverberar de alguma maneira. E o que você acha que mais contribuiria a Justiça Restaurativa com o serviço público em especial? Ah, eu acredito que é que a contribuição que eu vejo para a Justiça Restaurativa, que, que traz a Justiça Restaurativa e, em qualquer âmbito e, né, consequentemente, também no, no setor público. É, que é essa noção de comprometimento e de uh, envolvimento e de noção de interligação entre tudo e todos. Né, que se algo não está saindo bem, ainda que distante de mim, de alguma maneira é, me afeta, porque eu faço parte, eu faço parte dessa comunidade. Né? E quando você traz para um âmbito menor, é, mais facilmente se percebe, porque se tem um conflito numa área, é, inevitavelmente esse conflito vai é, reverberar de alguma maneira é, com a outra área de, de, de atuação. Então, eu acho que essa noção dessa interligação entre tudo e todos e a abertura de participação, de legitimação de todos os que estão envolvidos, eu acho que a gente muda de um patamar é, né, de, de, de algo infantilizado, onde precisa sempre ter a desconfiança, o medo, e para um patamar de responsabilização, autonomia. Né, eu acho que, que tem aí um ganho imenso né, né, com, essa, com essa mudança de percepção. Né. Bom, Carla, muito obrigado, então. E a gente continua o nosso papo próxima semana. Conversei agora com Carla Boim e no próximo episódio da série Conversações, Justiça Restaurativa, falaremos um pouco sobre mediação de conflitos. Inscreva-se e acompanhe o nosso canal. Até a próxima semana.